Bom pessoal, aqui é a professora Edvânia. Vou ensinar vocês a construir um brinquedo que vocês conhecem bem aí, é, a peteca. A gente vai usar materiais alternativos, tá? É, a gente pode ter uma fita, uma tesoura, uma ou duas folhas de jornal e uma sacola plástica do supermercado. Vou separar isso aqui. Dobrei já a sacola e vou começar cortando as alças da sacola. Vou separar. Girei vou cortar agora o fundo da sacola. Separei também. Abri a sacola por dentro... E estiquei até o final, vou cortar ela de um lado ao outro. Virei, vou fazer isso novamente do outro lado. E vou cortar até o final. Temos duas partes, duas partes da peteca pronta. Agora eu vou pegar a folha de jornal, só que eu já tenho uma folha de jornal amassada, correto? Vou amassar ela. Amasso bem até ela virar uma bolinha. Posso utilizar também para colocar um peso a bolinha de papel que eu já tinha da outra brincadeira e coloquei no meio da folha de jornal e vou amassar bem. Para eu ter uma peteca com formato mais achatado, eu amasso o fundo dela. Coloquei as sacolas aqui cruzando, ok? Interessante que essa sacola tem um x. E aí a gente vai colocar a bolinha de papel no meio da sacola. E vai puxar as pontas para que a peteca fique bem apertada. E aí você vai envolver aqui a bolinha que você fez de papel na sacola plástica, ok? As pontas, elas vão ficar mais ou menos uniformes, do mesmo tamanho. Agora, a gente pode usar o que como alternativa? A gente pode usar a fita pra enrolar aqui no meio e prender a nossa peteca. A gente pode usar a sacola que a gente cortou antes, tá? Vou fazer aqui pra vocês verem com a própria alça da sacola. amarrei aqui tá? e aí eu também usaria caso não tivesse nenhuma dessas alternativas uma xuxinha de cabelo tem o mesmo sentido e o mesmo efeito pra você prender aqui a peteca bem firme e não soltar ok temos aqui a nossa peteca pronta, certo?